Alô? Diz aí cocada. Pai tô derrubado hoje, rapaz. Tô derrubado. Tem um dia que você tá derrubado sobre da morte de um grande amigo do meu pai, Dr. Miguel Levino, desembargador, a quem a minha terra Serraria e muita cidade do Brejo deve muito. Não, deixa de onda, rapaz, não tô, não é o desembargador, é o homem, o homem, o cidadão, o humanista, eu diria até que era um humanista. A, aquela região nossa ali, rapaz, do Brejo, deve muito a ele, viu? A educação, botou colégio nas, em, várias, em várias cidades por onde passou. Um grande homem, viu? Você conheceu ele, não? Devia ter conhecido, viu? Mas diga aí as novas. No Detran? A polícia numa operação no Detran? Sim, mas qual é a novidade? de Qual é a novidade daquilo ali? No Detran, eu não sei, porque de vez em quando tem uma. E não, sabe o que é que vai dar? E Nada, meu filho. Os caras estavam fazendo o quê? Funcionário? maracutai é, no Duty, é? E por que é que dizem que foi só. Só tinha funcionário mesmo? Tinha diretor, não, não? Tinha um cabo graduado lá dentro, nada? Não, é, porque geralmente só cai nas costas do mais fraco, né? E aí, prenderam alguém? Não, não vai dar em nada, não. não dá em nada. Daqui vai continuar do mesmo jeito. Já teve várias. Ali tem um trinchinchin, Tem um negócio ali, viu? É rapaz, eu tô meio derrubado. Olha, já que você tá falando em Detran, Aque... ah rapaz, aquele carrão importado daquela figura que prenderam no Detran. Saltar no mesmo dia foi. <risos> oh, meu, o pau que bate em Chico nunca bate em Francisco. Meu. No mesmo dia lavou. Mas pelo menos pagou a multa. Não, né? <risos> Já que estamos falando em Detran aqui, cara, aquele meu gozinho velho cair nos pedaços, vê lá se, se aquela situação tá resolvida lá, rapaz. Me ajuda aí. Vou ficar aguardando, viu, meu amigo? Olha, hoje eu estou derrubado. Hoje eu estou muito triste, rapaz. Estou muito triste. O cidadão era uma pessoa maravilhosa. Valeu, meu amigo. Até a próxima, viu? Gosto sempre quando você liga, você sempre traz uma novidade. Hoje é que eu não tô para muita conversa. Valeu, Cocada. Um abraço, mesmo. É, hoje eu estou derrubado, viu, camarada? Tem dia que o caba está...